Salve galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Mais um DME pra vocês, família Bom, a gente vai fazer um DME aqui de melhoria 82 a 88 Como sempre, essa, esse DME sempre tá presente aqui, né galera? Então, a gente vai fazer ele novamente aqui pra vocês, beleza? Ele é, voltou agora, ele é novo, tá? Ele voltou agora, na, como vai ter o próximo, próximo evento Ele vai ficar 16 dias aí para é, pra gente, beleza? Fazer. Então eu tô trazendo esse DMI aqui pra vocês pra mostrar a escalação que eu usei. Enfim, na verdade não tem muito segredo, é só colocar os caras nos devidos lugares e, mano, pau na máquina porque dá certo, beleza? Bom, galera, então vamos iniciar aqui. Mas antes de eu iniciar aqui vocês verem... Galera, o seguinte, se inscreve aí no canal, dá o like pra ajudar a gente aí. Comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de vídeo aqui no canal, beleza, família? Porque é muito importante a tua inscrição, cara E você comentar, dar like Porque é, dá um bom engajamento no vídeo E assim o canal começa a ser divulgado pelo, pelo YouTube Então ele vai ser recomendado para outras pessoas, beleza? Você me ajuda, eu te ajudo e... Tamo junto, garoto Bom, sem mais delongas, cara Eu peguei todos os caras que eu não usava no meu clube, beleza? É... Os overall menores que eu tinha era 75, eu não tenho mais bronze, eu não tenho mais prata. Cara, então eu peguei o que eu tinha de mais baixo, que eu não uso no meu clube, beleza? É, bom, aqui como vocês podem ver, eu tinha alguns jogadores repetidos ali, já joguei aqui também pra me livrar deles logo. Eu, ali ó, você precisa, tipo, os requisitos, requisitos desse DME galera, são sete jogadores... No mínimo, ouro. Você precisa do entrosamento de 45 e o número de jogadores 11, beleza? Bom, você fazendo isso, você vai pegar os jogadores entre 82 a 88. Cara, tá meio embaçado saber se vai vir coisa boa, porque a Eizinha não tá mandando nada, bom. Mas vamos enviar aqui, vamos ver o que, que vai dar, mano. Deixa eu mandar isso daqui. Eu espero coisa boa aí velho pelo amor de Deus é jogador não negociável então né bom vamos lá então nos pacotes vamos aqui na loja eu tenho alguns pacotes para abrir mas a gente só vai abrir esse daqui beleza bom vamos aqui então não é esse Jogador raro com classificação 82 a 88. Tá, então vamos lá, galera. Ó, eu vou sair de novo, mano. Eu vou sair de novo. Vou sair de novo para dar sorte. Para dar sorte, galera. Vamos ver se vai vir coisa boa nesse negócio, mano. Vamos aqui, ó. Uma vez passou o brilhoso. Duas. Três. Quatro. Na quinta a gente manda Cinco Mandei, galera Parece que você tem alguns itens pra gerenciar Ah, tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem Deixa eu mandar esses caras logo pra lá Agora vai Agora vai, galera Vai uma Duas Três Pra vir jogador, 35 Quatro Cinco Foi Cara, por favor, vim jogador 85 85, 85, pelo menos Se vir um 88, melhor ainda Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá vai. Inglaterra, e meia ah, 88 É uma bosta, mas pelo menos o overall dele é bom Se não der pra usar ele no clube, a gente usa pra DME, galera Beleza? Pelo menos isso, velho. Né? 88. Fechou, família. É, garoto. Graças a Deus que veio uma coisa, pelo menos, mais ou menos. Deixa eu ver quem que ele é italiano. Eu não vou usar no meu. Eu vou usar ele pra DME. Andamos para lá pro clube. Galera, e se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiser, me segue nas redes sociais, estão passando aqui embaixo, família. Inclusive lá no Instagram. Porque lá no Instagram eu sempre tô postando coisas sobre o canal, sobre a página. E lembrando também, se você quiser, me segue na página Games DN. Tudo que eu lanço no canal sempre tá lá na página também para avisar a galera de lá, beleza? E logo mais pra frente a gente vai começar a trazer live lá, lá, então. Tô alavancando essa página pra hora que ela tiver né, tipo, estruturada, não sei dizer, engajada não, mas estruturada, a gente poder trazer livezinha lá, beleza família? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal galera, eu vou indo nessa, valeu pela sua presença, até mais e fui!